Fala, galera! Tudo bem com vocês, galera? Estou aqui novamente com meu carrinho na oficina, porque na sequência aí, galera, do comutador lá que parou de funcionar, é a bateria que eu troquei também, o arranque que eu levei para verificar, mas estava bom. Agora eu descobri né, que o carro está com o gerador não está gerando, né, o alternador não está funcionando. Eu trouxe aqui agora tem que esperar comprar a peça né chegar a peça para colocar instalar e fazer o carro funcionar então galera vamos aguardar aí a chegada da peça chegando chegando eu vou mostrar para vocês e concluir o vídeo aqui aí galera ó chegou a peça aqui ó que tava faltando para colocar lá no gerador do carro lá no alternador agora eu vou lá na oficina colocar ela né levar para a paz por no alternador instalar, colocar no carro, ele vai começar a gerar a voltagem correta, né? Vai recarregar a bateria e vai acabar todos os problemas do carro. Né, que deu aí uma pane geral na, na elétrica, como vocês viram no vídeo passado. É, o comutador eu troquei, tive que trocar a bateria. O arranque ainda bem que não precisou é, fazer reparo, que o arranque só foi por conta da bateria fraca, ele não estava girando no carro. Eu levei no eletricista, ele fez o teste, tava belezinha Coloquei no carro, vocês viram no vídeo passado E a, a questão era Que não tá gerando, o alternador não tá gerando A energia suficiente para dar recarga Na bateria, por isso que o carro Deu todo aquele problema, galera, já fica atento Aí, tá? É, olhei três Três partes do sistema elétrico, né? Ainda bem que agora eu conferi tudo A última parte foi essa Chegando lá, depois de instalar em qualquer lugar Eu vou fazer uma conclusão geral aí de, da parte do carro que aconteceu, que foi que resolveu, mesmo beleza. E se está gostando do vídeo, já não esquece aquele like, os comentários, compartilha o vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Deixa eu lá levar essa peça para resolver esse problema logo. Que eu não aguento ficar sem o meu carrinho, velho. Meu Lecheba aí, galera. Cheguei aqui na piscina. A peça aqui, ó, que eu já mostrei. Que eu já, na verdade, eu falei, né? Não mostrei ainda. Falei que chegou. É esta aqui, ó, ela fica dentro do alternador. Agora vamos substituir, né? O, o eletricista vai substituir, vai colocar, vai instalar ali, ó, tá ali embaixo, e vamos ver e gerar aí os, a voltagem correta para recarregar a bateria. Está aqui a bateria nova que eu já fiz o vídeo, você já viu aí, e o carrinho voltar a funcionar novamente. Aí, galera, ó, é, o eletricista já montou ali, ó, o alternador. Agora ele só tá tensionando a correia. E vamos ver qual a voltagem que vai dar ali na bateria ali, hein? Dando 12,5, 13, já tá top. O regulador diz que é 14. Já tá aqui tudo montadinho. Agora só a parte ali de tensionar a correia. Será que vai dar certo agora? Acho que vai. Aí, galera, ó. Liguei o carro. E agora, ó, o voltinho tá aí, ó. 13.45, top. O carro tá gerando novamente. Corrigiu aquele defeito. E é isso aí. O problema corrigido. É, arranque não precisou. Escovinha do alternador. E com, comutador de partida. Então, galera. Foi isso aí o vídeo, né? É, consegui concluir aqui a parte elétrica do carro. Que começou a dar o defeito aqui por dentro. Ali por fora. É, a gente vai... Como o carro é um sistema muito longo, né? E aí ter ligado a elétrica dele. Então a gente vai começando a ver, vai começando a aparecer. Ainda bem que não queimou nada sério, não queimou módulo, não queimou chicote, não deu um estrago maior, galera. Eu achei que o arranque tava danificado porque não tava dando partida, mas foi a bateria que tava fraca. Eu também já coloquei no outro vídeo. E depois que eu vi que a bateria ali, que nem eu falei com vocês no vídeo passado, a bateria tava verde, o indicador verde, porém tava sem carga nenhuma. Né? Tive que comprar a bateria nova E depois disso, eu levei na, na elétrica O cara fez um check-up geral Passou o aparelho, viu é, O carro não estava gerando né? Foi uma que também que eu não consegui identificar aqui comigo Com o meu voltímetro O carro não estava gerando nada Aí ele teve que retirar é, o alternador Que eu mostrei para vocês a, O regulador de voltagem Estava é, com a escovinha bem gasta que eu mostrei pra vocês agora. Aí fez a troca, montou aqui, né? Já instalou, apertou a correia. E o carro agora, ó, de boa, parte elétrica, 100%, tranquilinho. Então, galera, eu agradeço a vocês aí pelo like nos outros vídeos, pelos comentários, ok? Se tiver chegando no canal aqui agora, é, se não for inscrito, se inscreva aí para ajudar a gente, para apoiar o canal. E eu vou ficando por aqui. E eu espero vocês até o próximo vídeo, né? Agora muito contente com o carrinho funcionando de novo. Então, tchau!